Salve galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal, hoje é um dia especial, estou fazendo um vídeo aqui de um unboxing de um game que eu estava procurando há muito tempo, é... espero que a Sandrinha não brigue depois, porque também ela não viu que eu comprei isso, mas é, consegui achar aqui numa loja bem parceira, próxima aqui da, da onde eu moro, quero agradecer essa loja também, o link da loja vai estar tá aqui na descrição do canal, tá bom? Podem ligar, podem bater um papo com o pessoal, o pessoal. Muito gente boa, tratamento lá especial. E provavelmente você vai encontrar aquilo que você procura para quem curte aí games antigos, consoles antigos, tá bom? Então vou mostrar para vocês qual foi a minha aquisição aqui da minha coleção de consoles. Eu vou ter que me adaptar aqui, cara, porque eu não tenho espaço, né? Então deixa eu tirar o teclado daqui. arrastar um pouco para cá. E aí eu vou colocar aqui na mesa aqui. Não veio na caixa porque... É muito caro, né? Meu? Você encontrar um, um, um aparelho desse com caixa ainda. Mas o pessoal super cuidadoso, sacolinha, tudo. Fui lá buscar pessoalmente. Mas o pessoal super atenci... o super atencioso, super atencioso, super cuidadoso. Tem a caixinha da loja aqui. É... Cara, bem legal, cara. Tô bem contente. Tá aqui a lojinha, ó. Pra quem não conhece, tá? Né? Depois eu vou colocar o link na descrição. Não tô ganhando nada por isso. Mas faço questão de divulgar a loja porque foi bem eles foram bem parceiros Agora deixa eu ajeitar a câmera aqui para mostrar para vocês bom vamos lá tive que me ajeitar aqui bom é como eu disse né não tem caixa é uma, é uma sacola então pelo controle vocês já vão saber qual que é aqui é o menininho aqui ó controle original Playstation 1 original zaço tá Claro que você percebe que a cor tá tá bem assim é, bem gasto né que eu falo né mas isso é devido a, a idade né mas tá bem conservado olha bem conservado mesmo tá cabo olha, tudo original bem legal deixa eu colocar do lado aqui deixa eu colocar aqui atrás aqui é, veio outro controle só que esse controle já é paralelo então é, só tinha um original eu não lembrava dessa marca aqui, mas essa marca me parece que é aquela a marca que fazia mesmo os controles paralelos, meio que oficiais, né? Mas está funcionando também, tá, tá, tá amarelaço, né? Mas isso é devido a, a, a, a idade do, do, dos controles. Cabo original de energia, muito legal, né, cara? Tem um trocentos, né? Cabo de transmissão de imagem. Muito parecido, se eu não me engano Ele é a mesma coisa que o Playstation 2 Se eu não me engano Preciso dar uma olhada, eu tenho o um Playstation 2 aqui Eu vou dar uma olhada, se eu não me engano É Veio dois memory cards também Nossa, esse aqui eu não Eu não faço ideia Do que seja isso, cara Olha, ele tem até um botãozinho aqui atrás Aqui, ó Não sei o que é isso Aqui não vai dar o um foco legal, né Deixa eu ver não vai, não vai dar o um foco legal. Mas eu não sei o que é isso aqui. Será que tem um chip? Será que é um jogo isso aqui, cara? Não deve ser, né? E aqui, memory card. Relíquia, né? Olha só. Caramba, cara. Eu tenho um desse aqui do Playstation 2. Vamos ver, vamos ver quanto de tamanho tem. É, acho que aqui não fala, né? Tem que colocar no console para dar uma olhada. Vou deixar aqui do lado. E aqui tá o garoto aqui ó, olha só cara, tá no plastiquinho, tá no plastiquinho tá, eles, eles embrulharam. eu gostaria muito de ter a caixa, mas meu, pra conseguir uma caixa, esse console numa caixa seria complicadíssimo né, mas é, vamos abrir com cuidado aqui, hum, cadê aqui? É, o é o filme que eles falam né o plástico né tomar cuidado para não cair né porque eu cair também e, Cadê aqui esse tem um ponto uma ponta aqui vamos lá cara eu queria muito ter que esse console aqui procurei muito para achar e consegui ó e, inclusive perto de casa Tá aqui o menininho Tem um CD aqui dentro Que eu não conheço esse jogo Chama Bushido Blade É um jogo de luta é... Não vou conseguir ligar pra vocês Agora porque meu, dá maior trabalho aqui Mas tá aqui ó Não sei se dá pra vocês verem Ele tá em perfeito estado tá? Você percebe que aqui ele tá Meio amarelado Tudo porque cara ele É antigo pra caramba né e assim, e o cara limpou deu uma limpada tudo, mas eu vou dar uma mais uma limpada nele aqui as entradas aqui atrás são únicas né hum, a, é, desculpa energia, imagem e esse serial que eu não lembro o que é se eu não me engano isso aqui adaptava um aparelho para ligar o CD se assistia filme nele, se eu não me engano tá, posso estar falando besteira essa versão aqui é a SPH9001, se eu não me engano também é a melhor versão que saiu na época, deu muito problema também O Playstation 1 também Então essa versão aqui é a mais É uma das melhores também que tem é, O foco não vai Infelizmente não vai pegar tanto Tá? Mas bem legal, galera, bem legal mesmo Isso aqui eu tava querendo Muito Cadê os memory card aqui? Mas esse aqui eu fiquei com muita dúvida meu é? Olha, ele encaixa Direitinho, cara que louco né, que legal e testando, testado, bonitinho, vamos vamos, vamos ver aqui, deixa eu só ligar aqui, para vocês verem é, a luzinha dele funcionando mas depois eu vou, eu vou tentar gravar porque cara, não tenho placa que, que, que grave esse, esse... Não, na verdade eu até tenho sim só não consigo fazer live dele deixa eu ver se eu consigo ligar aqui Ele já tá ligado. Você vê girando aqui, ó. Ele já tá ligado aqui. Olha o barulhinho dele. Hum, é que não vai dar para ver, né? Cara, que legal, mano. Eu queria muito ligar agora na televisão, mas eu não vou conseguir fazer isso agora. Então, desligar. Cara, que legal. E o interessante é que o onde eu comprei é, o cara me disse que ele tinha chegado praticamente uma semana antes se eu não me engano e ele e tá tudo original ele é o console na versão original não é desbloqueado sabe que o Playstation estourou por causa do, do, do, do Claro da qualidade né do jogo mas do, dos jogos mas é, da pirataria né mas esse aqui é original, o CD que tá aqui é original, a loja me deu também, porque eu não tenho nenhum, agora vamos na caça, né, de algum... Eu só quero quatro jogos originais, Resident Evil, Deep Fear e, e uns de luta, Street Fighter, Samurai Shadow, um desses aí, é, eu vou ficar muito contente. Mas bem legal, galera, bem legal mesmo, tá aqui na coleção, eu tenho meu Playstation 2 que tá aqui, vou colocar os dois bonitinhos ali, agora só falta o três, né, hum. vamos ver se eu consigo comprar o três para manter toda a coleção. E esperar um dia baixar o 5 para comprar. Porque tá complicado. É... Bom galera. Depois eu tento gravar um vídeo para vocês aqui. Vou ter que fazer uma adaptação aqui meio estranha. E outra. Essa televisão aqui ela é nova né. Então você imagina a distorção que não vai ficar. Mas eu acho que vai dar para gravar sim. Bom turma é isso. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Deixa aquele like se você gostar aqui do canal. Se você não me conhece. Seja muito bem vindo. Compartilhe com os amiguinhos. E bora para frente que até o próximo vídeo. Forte abraço, bom descanso, até mais, valeu e fui.